Veja quais são as novidades do Parallels Desktop 18. O Parallels Desktop faz a integração perfeita do sistema operacional Windows no seu Mac e possui mais de 20 recursos e aprimoramentos prontos para uso. Visite parallels.com/desktop para saber mais.